Olá, gente, ouvintes do podcast EPL. Estamos aqui para mais um episódio, dessa vez o sétimo episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre o porquê o um mainstream da educação, da, da academia científica, ainda acha legal ficar falando que o socialismo e o marxismo são coisas boas e que fizeram bem para o mundo. Eu sou Rafael Bolsoni e apresentador deste podcast e estamos aqui hoje com o Jefferson Viana, com o Gustavo Oliveira e com o Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira está aqui hoje porque ele foi uma das pessoas que comentou lá no post da página do Facebook do Podcast PL quando a gente pediu sugestões para temas. Então, é, ele deu uma, uma sugestão de tema que é muito interessante, que está muito presente no nosso dia a dia, principalmente nós, dois estudantes pela liberdade, nós estamos o tempo todo envolvido com a academia, e então eu gostaria de primeiro perguntar o por que você sugeriu esse tema. Bem, é, porque eu achei um, uma certa contradição, na verdade, começou o seguinte, é, quando eu comecei a cursar o direito, eu tive aulas de economia, economia política, eu tive um professor que começou a me ensinar o viés libertário, liberal, e eu achei tão óbvio que as ideias de liberdade deveriam ser as que dominassem o mundo acadêmico, que eu estranhei quando eu fiquei sabendo por esse mesmo professor que não era assim. E, o, e a contradição que eu encontrei foi que, nas pessoas comuns, leigas inclusive, do dia a dia, do comércio, é, enfim, quando você tenta conversar com elas, ou fazer perguntas relacionadas às trocas voluntárias, ao comércio, à busca pela pró pelas próprias riquezas, à produção cada um ser responsável pelo que produz e pelo que conquista pelas próprias necessidades, as pessoas têm uma certa cultura de que realmente elas são responsáveis por si e de que cada um deve cuidar de si e o livre mercado, de certa forma, beneficia, inclusive elas que são pobres. E, e eu achei um descompasso a academia abordar de forma diferente. Então, por isso, a minha a, eu, eu fiquei muito curioso para escutar de pessoas que entendessem de economia por porquê será dessa cultura coletivista nas academias. Ô, Gustavo, é... você faz qual curso mesmo que eu esqueci? Gestão de Políticas Públicas. Você é, que faz que curso, mim? Marco? É, na verdade, eu concluí, mas eu, eu cursei faculdade de Direito. E você, Jefferson? Rafael, eu tô no, no antro, eu tô no quarto período de história na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. Ah, legal. Eu gostaria então que você começasse aí dizendo as suas experiências nesse Vespíro. Ah, são bast bastante experiências, Rafael. Nesses dois anos já de WERD, sendo já fui ameaçado de tomar um choque de ordem por um dos chefes de centro acadêmico, já tive já, já, tive, já fui ofendido por chefe de departamento ofendido professor na frente de toda a turma, boicote a mim dentro da, da sala. Eu, eu falo, eu brinco, até brinco que eu sou a pessoa mais odiada do campus. E eu subi um, algo que durante o, o, o último trote que me desagradou bastante, que eu, o pessoal do Centro Acadêmico de História estava falando pro, para os calouros de história desse período, se tinha uma pessoa a qual elas não deveriam falar, essa pessoa era eu. Uma, uma atitude totalmente preconceituosa, ignorante entre outras coisas por exemplo, no campo de Maracanã que é o campo principal da UERJ já tive que correr de militância de Black Block já fui ofendido em bar já invadiram o evento da EPL uma vez, quando organizei o primeiro evento aqui na faculdade no início do ano, sendo que foi rapidamente debelado pela segurança enfim, mas esse domínio da, da esquerda, universitária ele não começa de hoje. Ele começa a partir do início do, dos anos 50, quando as ideias de Karl Marx elas passam a ser mais difundidas dentro do ambiente acadêmico. E na década de 60, após, uh, a após a evolução cubana, que se começa de vez o cenário, que aquela esquerda universitária começa a perceber olha, conquistamos um terreno no continente, agora podemos expandir. Foi aí e também aconteceu um caso, em 1963, foi a primeira CPI da Uni, tá, que investigava o dinheiro do governo João Goulart para ver para dentro da instituição. Na época não deu em nada, e aí depois aconteceu o um escândalo da Faculdade de Filosofia da, da UFRJ, que a, a, a, a diretora da unidade, Maria foi, foi tirar, teve uma briga com o chefe da Empresa Brasil de Comunicações, e aí que, aí, que foi, foi tudo para o vinagre, digamos assim, foi aí que os marxistas utilizaram a sua principal antivirtude, que, é que é a pena, e começaram a ser os coitados, como sempre, e acabaram ganhando cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente, e chegamos num cenário atual, onde você tentar fazer, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso ou tentar fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado com viés liberal, é praticamente certo você ser reprovado. O Gustavo também já passou por algumas experiências assim, né? Se puder contar pra gente. Então, cara, eu entrei recentemente na faculdade, né? Entrei esse ano, mas pelo curso que eu tô, dá pra saber bem como é que é. Porque é um curso de gestão de políticas públicas na USP. Então, quer dizer, uma combinação que, que vai dar muita gente socialista e é certo. E realmente tem muita gente. Mas, você vê, assim, é, as pessoas, hoje em dia, os professores são muito mais radicais e os alunos são abertos ao diálogo, alguns. Por exemplo, recentemente, eu levei o João Pinheiro para fazer uma palestra na minha faculdade, na sala de aula, assim. Uma professora, bambizou é, o horário e deixou a gente fazer. Teve gente que saiu batendo a porta, teve gente que ficou fazendo piadinha no meio, mas devia ter umas 50 pessoas na sala, foram duas que fizeram isso, sabe? Então, a, a maior parte do ódio, eu acho, é, vem pelos professores mesmo. O, o socialismo está disseminado na academia por causa dos professores. Outro dia, por exemplo, eu tive aula de direitos humanos e multiculturalismo. Óbvio, teve inclinação marxista, mas eu não esperava tanto, assim. A professora tocou a Internacional Socialista em sala de aula, botou no YouTube lá e botou pra eu tocar, entendeu? Cara, são, é, é uma série de coisas, assim, e, bom, eu, eu ainda não sofri nada contra à esquerda, eu até sou amigo da galera do, do PSOL e tal, eu, eu não tenho problema nenhum, assim. Eu tento fazer amizade com todo mundo e, e também conversar direito com o professor argumentar e tal, eu, eu não tenho tanto problema. Eu, eu vejo que as aulas são não, não tem a perspectiva liberal. Até hoje eu não assisti nenhuma aula que tivesse alguma perspectiva liberal de políticas públicas. Alguns professores falam de aliar o, o mercado com o Estado, mas nunca, nunca, nunca, nunca de deixar o mercado atuar livremente. Eu acho que isso dá para é, sintetizar o, o panorama do, do meu curso, pelo menos. Você, Marcos? Bem, é, na faculdade de Direito... Os cinco anos que eu cursei, eu não tive nenhum problema direto, assim, nenhuma... Não fui oprimido pela classe socialista, de forma alguma. Mesmo porque, pelos meus colegas de classe, eu acho que devido ao primeiro ano, a gente tem um professor do curso de Direito, que deu aula de Economia Política, ele era bem liberal, ele defendia o livre Mercado sem restrições. É... Então, eu acho que desde o primeiro ano, a nossa turma, que era uma turma pequena, acabou meio que assimilando e aceitando essa ideia mas de uma forma bem bem pouco considerável. Eu e mais outros dois alunos que talvez que fomos mais radicais em defesa da liberdade, mas acabou que a gente eu particularmente eu nunca sofri nenhuma nenhuma abordagem diferenciada por parte de da galera que defende o socialismo ou o marxismo. Mas o que eu sempre vi no ambiente acadêmico os professores mesmo, como ressaltou o Gustavo, defenderem com mais veemência, não necessariamente o marxismo ou o socialismo, ou o esquerdismo, mas é a, a ideia de coletivismo, né a ideia de que tudo bem, pode às vezes vamos defender que o socialismo não seria o mais adequado, mas ainda assim que o Estado deve intervir na economia, ou intervir na cultura, o, o Estado deve fornecer saúde e é, educação, mas propriamente ser per seguido eu, eu não tive esse problema Bom, é, na academia principalmente na teflete, né, da USP, que é a parte de humanas da USP lá o marxismo é bem bem forte e é bem complicado até algumas ações que o, o IPL já fez lá deles invadirem é, rasgarem os panfletos, os banners e tal é, o porquê que vocês enxergam na, na, assim, na visão de vocês, por que vocês veem que o marxismo ainda é considerado uma ideologia boa? E só no Brasil, assim, em alguns países da América Latina e tal, mas você vê que na Europa, nos Estados Unidos, isso já perdeu faz muito tempo essa força. É, qual o motivo que vocês acham que aqui na América Latina a coisa ainda está devagar? Cara, primeiramente, eu acho que também é, você vê, tipo... O sentimento da, da América Latina, tudo bem, a Cuba tá na América Central, mas tem aquele sentimento latino ainda, e cara, eu, eu não sei se isso influenciou tanto, e o, o governo brasileiro, você vê que ele tem uma ligação com Cuba e tal, e as pessoas têm é, uma ligação com Cuba, você vê, os professores é, tem ligação, sabe, é... Por exemplo, minha professora de Direitos Humanos Multiculturalismo falou, fala super bem de Cuba todas as aulas. Eu fico quieto na minha porque não, não é interessante pra mim, no âmbito acadêmico, ainda, proferir é, falas liberais, né? Mas eu também tive uma aula de... Eu sou marxismo hoje na aula de Sociologia. E... Cara, eu acho que falta estudo também pros caras saberem que aquilo não é tão bom. Sabe? O cara é pós-doutor e não... Parece que ele não entende a obra, não entende o que, que é o próprio marxismo, sabe? É, é complicado isso, e não sabe, não tem nenhum conhecimento do que é o liberalismo. Todos os professores confundem imperialismo e corporativismo com liberalismo. Eles acham que essas coisas andam juntas. Mas, na verdade, não. Você pode ver, pô. o princípio de é é totalmente contra a ideia do imperialismo e... Bom, economia livre, como é que você vai ter economia livre com o corporativismo? É impossível, é, é totalmente dependente do Estado, entendeu? E, bom, cara, eu, eu não sei, sinceramente, é, é difícil é, ver uns caras que são tão estudados e não terem noção do, do, do que eles estão contra, até, e não, às vezes não terem noção do que eles estão a favor, sabe? Então, é, é bem difícil, cara. Marcos? Eu já vejo por um olhar diferente do Gustavo. Eu vejo que dentro da, da América do Sul, para ser mais específico, sempre prevaleceu uma ideia de um Estado grande, de paternalismo barato, do, da, do político em si, envolvido como salvador da pátria. Por exemplo, podemos pegar isso no México com o Lázaro Cardenas, com o Brasil com o Varguismo, com o peronismo que até hoje mata a Argentina, espero que nas eleições desse ano isso acabe com a, com a possível vitória do Maurício Macri, o exemplo da Venezuela, onde o Partido Socialista Unido da Venezuela implantou uma semi ditadura. esse é o, caldil, o sentimento caudilho, muito forte dentro do continente, Ajuda bastante, dentre outros fatores, como, por exemplo, o inchaço, o inchaço estatal, esse não foi marcado aqui na América do Sul, desde os dos tempos do, das independências. Embora as independências tivessem um viés liberal, o, o, a, maioria, a maioria dos países do nosso do continente foram colonizados por Portugal e por Espanha. Dois países com histórico de grandes burocracias. Então essa cultura burocrática se manteve nesses países. E virou algo até da na identidade nacional. Esse estado inchado histórico. Esse capitalismo de compadres. Onde só, literalmente, os amigos do rei se não bem e se você tenta empreender, crescer, planejar, você é visto como o capitalista, o opressor. Ah, cara, eu, eu discordo em partes, assim. Eu, eu acho realmente que tem essa parte do, da nossa herança histórica da, da América Latina, mas você vê, assim, no, na academia, o, o país que eles usam como exemplo do socialismo é sempre Cuba. Entendeu? eu acho que a questão, tudo bem, na questão cultural brasileira você tem essa influência do populismo, de, de paternalismo e inúmeras coisas assim nesse, desse, desse segmento, mas na academia brasileira, nos professores, na mentalidade deles eu vejo que o que está enraizado é a mentalidade socialista mesmo o coletivismo faz parte, mas é, a mentalidade socialista está bem enraizada. E quem não é socialista, ou socialista é social-democrata, entendeu? Ou socialista, Fabiano, coisa do gênero. Mim, essa é a minha opinião so sobre isso. Marcos, se puder dar a sua opinião. Quando eu comecei a perceber essa essa questão do, da cultura coletivista, se sobrepor individualista, e comecei a estudar um pouco mais a fundo Eu não estudei tanto economia Até mesmo porque por cursar direito Mas eu pelo menos filosofia Eu comecei a, a estudar um pouco E me parece né, Pelo que eu pude perceber e chegar a esse entendimento Que é justamente uma questão filosófica mesmo Porque Isso é em dois ramos né, Em duas vertentes filosóficas Que eu acho que é o problema Que duas vertentes filosóficas Que que se instalaram na cultura né, pelo menos cultura brasileira né? E também na, na cultura América Latina É de que um por um aspecto A moralidade e por outro aspecto A falta de conhecimento O um aspecto da moralidade me parece que ah, As pessoas de forma geral Já enraizou na cultura Que entendem que É dever de alguém No caso pode ser o Estado A sociedade ou o patrão Ou o rico É dever de alguém bancar as, próprias, as necessidades desse próprio indivíduo. É, eu não consigo entender o porquê, talvez é porque a pessoa ela não seja racional, eu imagino que seja basicamente, ela não seja racional para perceber que ou não tem um, um código de ética bem definido no sentido de que ela deve ser responsável por si. Muitos você vê que sim, mas a, a se tornou quase que cultural. Né? Quando a gente vê um mendigo, por exemplo, a gente, necessariamente, nós somos obrigados a ajudá-lo, é como se tivesse essa cultura. E, então, me parece que se enraizou uh, na nossa cultura uma moralidade de autossacrifício, né, de viver pelo outro, que é a ideia coletivista. Isso no aspecto da moralidade. No outro aspecto é a falta de conhecimento porque existe quase que uma fé, uma crença, no sentido de que, se tudo for de todos, há uma divisão mais igualitária, justa dos recursos. Mas, para quem... Eu estudei muito pouco, eu considero, de economia política, micro, macroeconomia, mas, quem... mesmo para quem, como eu, estudou pouco, é fácil perceber que essa ideia de que a redistribuição igualitária para todos é uma falácia, algo que não estimula a economia, não estimula a liberdade, não garante propriedade privada, faz com que umas pessoas vivam às custas das outras. Então, isso também já já ficou na cultura da, do povo de forma geral. Então, tanto esse aspecto da moralidade, quanto esse aspecto da falta de conhecimento, enraizou na cultura e eu imagino que, que tenha sido justamente porque é, as pessoas não são racionais, a todo momento, é como se elas abnegassem da razão da, da abnegassem de querer pensar o correto, a verdade não me parece que é isso aí a, a minha dúvida maior ainda por que que esses alunos que normalmente são de escolas públicas, de faculdades públicas né é, que, e que são de famílias que que tem uma renda uma renda alta, o porquê que exatamente essas pessoas que são as mais propensas ao esquerdismo, no caso dos alunos? Cara, Você acha sei. que é algum tipo de justiça na cabeça deles? É, estão tentando é, equilibrar... Ó, ah, ah, eles terem as coisas e, e os outros não terem, apesar de ser da forma errada? Ou você acha que é realmente uma doutrinação ideológica? Cara, eu acho que tem essa parada de desde pequeno ficarem martelando na cabeça dele que aquilo tá certo, porque aquilo tá certo, mas também pode ser uma compensação, cara. Mas sei lá, é, tem gente que é muito hipócrita mesmo. Tudo bem, você fala, ah. Socialista mas tem fone. Ah, mas socialista não, não quer dizer que tá fazendo voto de pobreza. Mas, cara, você tem você tem um ideal que é para partilhar, mas para partilhar tem que ser pelo estado. O estado que tem que partilhar as coisas a gente não. Não, você voluntariamente não. Isso aí tá errado, sabe? Não dá para entender a mentalidade das pessoas, a mentalidade anticapitalista, só para usar a referência no vômitos. Que cara é, é, é totalmente é totalmente desconexo, sabe, o, o pensamento deles. Eu já, eu era socialista, por acaso, eu sou de uma, de uma família boa tal, tenho, tenho a minha grana e eu não sei porquê, eu, eu, eu sempre achava que eu tava me preocupando com, mais, com os mais pobres, mas, cara, vamos preocupar com os mais pobres e o comunismo mata 100 milhões de pessoas, ah, mas toda a vida que eles salvaram por causa do capital que faz mal, não sei o que, cara... Eu, eu não eu não entendo a minha cabeça antigamente, pra você ter ideia. É, é muito difícil entender essas pessoas. É hipocrisia, sabe? Você, você fazer, proferir esse tipo de coisa. É, sobre essa questão que o Rafael colocou, me parece que é uma questão de educação. Porque geralmente, como o Rafael comentou, são pessoas que já vêm de uma classe mais como pode dizer, mas bem abastada, né? E, pelo que eu já pude perceber, pessoas de classe mais abastada, na maioria das vezes, desde pequena elas têm tudo que, os, que tudo que elas precisam, elas têm, nunca falta nada para elas. Às vezes, quando elas querem um brinquedo, uma comida, uma roupa, ou, ou alguma diversão, elas pedem para o pai, desde criança, jo, adolescente, ou mais jovem, ou um pouco mais velho, pedem para os pais, e os pais têm essa cultura de que, ah, quando era pequena não tive então eu vou dar para o meu filho e isso acaba gerando um certo defeito eu acho na, na educação de que a criança ela, não, ela passa a não dar valor para conquistas e eu por exemplo eu não tive eu não tive tantas condições quando pequeno eu fui educado sempre a ter somente aquilo que, eu, que era necessário e se precisasse de alguma coisa eu tinha que correr atrás entendeu então é, como se eu não tivesse desde pequeno uma pessoa que me desse tudo o que eu quisesse o tempo todo Eu tinha certos limites E eu acho que isso influenciou a, me, a fazer com que eu pensasse dessa forma mais é, Merecer aquilo que eu devo conquistar Do que tirar de um que tem para dar para os outros que não tem Eu imagino que seja então, eu penso, que seja uma questão de educação questão educacional sem mais a ideia de mediocracia, que até no artigo que eu escrevi ontem, no Instituto Liberal, estava falando que dentro do sistema educacional, a ideia que você fala de conquistar as coisas pelo próprio mérito, conquistar e lutar, eles totalmente ignoram, a ideia da igualdade, sendo que mais só eu... No livro dos intelectuais da sociedade diz que você nunca consegue manter uma igualdade alta. Então, você conseguir a igualdade, você tem que baixar o nível. Ou seja, fica tudo ruim. Esse método freiriano na nossa educação, foi o estopim de e é A pedagogia do oprimido, que na verdade oprime a pedagogia. Que impede do, do aluno aprender algo diferente, coloca-se apenas um, um, um lado da história, e o aluno sai da, da sala de aula com uma mentalidade fechada, isso é mais recorrente, acredite, não é na escola pública, é na escola particular, porque o, o estudante que está tomando porrada de marxismo, marxismo, marxismo, marxismo, ele começa a criar aquela ideia, ele se sente culpado por ter, ele está se sentindo culpado por ter as coisas, ele se sente culpado por de, entre aspas, mimado por seus pais. Então ele busca no socialismo algo para é que é experiência de pecados. Mas, não é à toa que teve poucos líderes socialistas saindo das classes mais pobres. O Lula é a maior. Essa é só uma regra, mas você vai, por exemplo, Marcelo Freixo aqui no Rio, do Rio de Janeiro, a Manuela Dávila no Rio Grande do Sul, um grandes casos que, que, que o elitismo. E a ideia de expelir os pecados por ter as coisas gera uma mentalidade anticapitalista. É isso que você comentou, é bem razoável mesmo. Além de estar é, pautado nos fatos, essa conclusão sua é interessante. Mesmo porque é, volta aquela ideia que, eu, que é uma ideia que eu já tenho de que as pessoas elas aceitam muito é, o autossacrifício como um código de moralidade, né? Como você bem disse, muitas pessoas têm muito e por isso sentem-se culpadas de outras não terem, né? Isso é uma questão cultural, então, mais profundo que isso é uma questão moral, uma questão da, dela aceitar um código moral de que ela não pode ter determinados benefícios, que ela não pode usufruir de determinadas é, de determinadas tecnologias ou sofisticações. Então, me parece que, mais uma vez, a incidência desse código moral do sacrifício, né? Acho que foi bem explicado. É, mas eu acho engraçado que não é um, um alto sacrifício em si, porque ele quer que o Estado faça. Ele não pode fazer, não pode. Ele não pode chegar e vender o iPhone dele, pegar o dinheiro e comprar um celular para ele, para mais cinco mendigos. Não, ele não pode fazer isso. Ele Exato. tem que chegar e tributar, e mandar tributar, e fazer que o Estado faça aquilo. Cara, qual que é a lógica disso? Se você não quer o bem dos pobres, faça o bem para os pobres, sabe? Pô, eu faço trabalho voluntário, por exemplo. Eu faço trabalho voluntário com criança que é que é órfã e tal. Pô, é super legal, sabe? Você vai lá, entra em contato com as pessoas você sai bem Que tal eles tentarem isso também? Acho que pode ser legal, né? É exatamente o que eu ia falar, né? Na verdade não é autossacrifício, né? Eles estão querendo sacrificar os outros E não é eles, né? Agora eu tenho uma pergunta Muito pertinente ao assunto Vocês... Acham que no, nos cursos de humanas, normalmente, né, de onde vem esse esquerdismo todo, está na grade curricular curso como bolar um cigarro de maconha? <risos> Olha, eu acho que essa não é uma matéria obrigatória, mas talvez seja um eletivo. <risos> Parece bom, que já é um requisito bom. indispensável pelo MEC, inclusive, né? Por que que todo, todo estudante de humanas? <risos> parece que é obrigatório. Nem todo o Bolsonaro, nem todos, nem todo aqui. É, mas... nem... é já que tem que viajar nas ideias, né? Tem que viajar com a mente também, eu acho que é uma questão também. Só vocês mesmo para matar pra... falar largar uma piada, <risos> É, vender, vender a arte na praia também vai fazer parte da grade curricular ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente <risos> as coisas que a natureza dá é estágio probatório isso aí, Rafael <risos> eu peguei aqui a, a grade curricular, ó, do primeiro e do segundo período de qualquer coisa humano tem roda de violão, Não. filtro dos sonhos introdução ao cannabis Maria Gadu 1, fundamentos da barra grande, miçanga 1 dread pulseira de reggae, aplaudir o sol 1. Aí no segundo período, tem banda do mar, metodologia de venda da arte na praia, prática do cannabis 1, Maria Gadu 2, fundamentos de Bob Marley, Missanga 2, trança, capanga e chinelo de couro e aplaudir o sol 2. É, grade excelente. Você esqueceu de uma matéria o esqueceu de uma matéria. Diga. Introdução à falta de banho 1 É. <risos> Tem uma matéria bem importante também, que é a, a matéria de introdução à greve, né? Gostaria <risos> até é. de fazer um comentário acerca que é. parece que os nossos amigos de esquerda, eles ignoram as conjunturas, né? O governo a qual tantos defendem, que na época da eleição vinha muitas pessoas, no da universidade pública, interesse no Dilma, ignora a crise econômica causada pela política econômica do governo que está afetando as universidades. Eles querem falar das causas, mas ignoram totalmente as conjunturas da, tipo, da causa. É, é algo totalmente surreal. Não, Eu acho engraçado assim, eles reclamando ah, do corte de gastos, não sei o que. Quem sabe está cortando gasto porque não tem dinheiro? Quem sabe que a política econômica do Brasil foi um lixo? então as pessoas não conseguem entender isso, mas também é brincadeiras à parte, assim, eu, eu tenho muitos amigos de esquerda, eu não, não tenho problema nenhum, eu tudo bem, de vez em quando tem que jogar um bom ar, assim pra ficar mais agradável, mas é, é tranquilo, no geral bom ar, você tá, você tá sendo humilde, né? eu já jogaria já um balde de, de, de, de daquelas essências de elevador, sabe, que eu jogaria. eu já sou mais maldoso que vocês e já jogo inseticida <risos> ultimamente os alunos que estão entrando em greve não sei se vocês já viram isso isso é muito, muito bizarro os prof... eles estão entrando em greve e não estão deixando os professores darem aula. Qual o sentido disso, tá? Não, é engraçado, né? Eles pedem mais Estado, porque eles querem que o Estado faça mais coisas pela universidade. E aí chega lá a polícia, que é do Estado, e dá borrachada neles. Uau, vocês pediram mais Estado. Ganharam mais Estado, tá aí. Aí depois reclama, né? Não sei por quê. E a maioria, ô Gustavo, e a maioria dessas pessoas que frequentam a Assembleia de Estudantes, fazem greve, eu não vejo dentro de uma aula dentro da universidade. Desculpa, de tudo Não É mais. nenhum direito a menos, né? Nenhuma aula a mais. é Basicamente isso. É engraçado, a coisa. É. Aquele ah, militante tá pedindo mais investimento de educação, mais investigação, educação, mas ele mesmo tá nem aí. Ele parar dele de tomar cerveja no bar, fumar maconha, <risos> fazer, a, fazer uma arte. É interessante ver isso, né? O, o cara que tá lá reclamando, dizendo que o governo deveria gastar mais dinheiro, é o que tá menos interessado em estudar, né? Sim, mas não. Você vê que tem gente que por exemplo nada contra essas atividades recreativas de pro tipo, bar, uma maconha, nada contra, mas se você fizer isso e chegar na, na aula e, e fizer o seu resultado tudo bem e pode reclamar da educação, uau, é no eu acho que não vai adiantar grande coisa, porque não tem dinheiro, né? Então, Mas, cara, pelo menos faz valer o dinheiro que toda a sociedade investiu, sabe? E não é o caso de muita gente. Gustavo, você tem noção? É tanto dinheiro que eu fiz, eu fiz as contas junto com um amigo meu. Na universidade, qual eu estudo Universidade do Rio de Janeiro? Cada aluno custa 4.500 reais. 1, e com esse dinheiro eu colocaria... Dois alunos da PUC. E ainda sobrava dinheiro. Não, e se não tiver... Imagina se não tivesse imposto na mensalidade da PUC. Como é que ia ser? Porque isso aí é valor do nosso imposto direto lá. Então, quer dizer, não tem valor de imposto de novo em cima desse valor. aluno tá custando. O aluno da PUC... A PUC deve ficar o quê? Quase uns 3 mil reais. Deve... Cara... Sem imposto deve gerar em torno de mil e pouco, assim, mil e quinhentos, por aí. É, inclusive tem até o um vídeo que eu fiz no Curtas do Conectados com o Marcelo Faria e a gente fala sobre os custos da educação, né? Educação do ensino médio e a educação do ensino superior. Olá, meu nome é Marcelo Faria, sou do Instituto Liberal de São Paulo e vou falar um pouco para vocês sobre educação. Uh, a educação brasileira, ela tem um custo muito superior...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 ou seja, sem impostos, essa escola poderia custar 380 reais. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição do, do vídeo aqui no YouTube e também na descrição lá do iTunes, tá? Rafael, é, se você me permite fazer um adendo, voltando um pouco antes, inclusive dessa sua pergunta, quando eu mencionei o, o alto sacrifício depois o, os demais discordaram de um aspecto, é, e com razão, né, é, mas o autossacrifício sacrifício que eu quis mencionar foi o código moral do autossacrifício sacrifício que esses intelectuais, esses burocratas impõem ao resto da sociedade. Não é que por, por parte deles realmente não há é um sacrifício nenhum. Aliás, eles só se beneficiam com privilégios, né? Mas eles impõem. Para o resto da população, o código do auto sacrifício. Por isso que o trabalhador tem que trabalhar e pagar impostos, por isso que o empresário tem que produzir e pagar impostos e precisa de um governo que redistribua isso. É porque é imposto por parte desses burocratas e intelectuais, principalmente os intelectuais que que dão fundamento para os burocratas, é imposto esse código moral do sacrifício, mas que para eles é inaplicável, por alguma regra deles desconhecida. Ah, sim, exatamente. É, bom, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, e eu tenho um recadinho para passar, depois de todo mundo. Então, vamos começar aqui pelo Jefferson, depois o Gustavo e depois o Marcos, ok? Muito obrigado aos participantes desse podcast, foi, foi a primeira vez que eu faço um podcast, eu tinha feito um hangout antes com o pessoal do Niterói, foi muito bom debater um tema, que, como falei no início, que é muito antigo e também muito atual. Podemos debater um pouco das coisas que os próprios socialistas ignoram, que, que são as conjunturas, são impostos, tudo relacionado a esse, como eu gosto de dizer, a esse estado paquidérmico. Muito obrigado por essa oportunidade e que se repitam muitas vezes essas oportunidades que nós podemos debater todo esse cenário atual no Brasil com, com, tanto, com, com tanta erudição com tanta inteligência dos participantes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pelo, eu sou oportunidade de participar também, é a primeira vez que eu participo de um, de um podcast. E, bom considerações finais, eu falo que a academia no Brasil, o, o grande problema não são tanto os estudantes, tudo bem, hoje em dia eles fazem greves e eles estão atrapalhando também, mas é, o problema são os próprios acadêmicos, sabe as pessoas que estão ali ensinando, porque como eu já falei, é simples, cara. O liberalismo, ele se mostra melhor na prática. E mesmo assim, eles acham que o trabalhador está sendo explorado, e mais explorado ainda, quanto mais tem dinheiro na economia, mais o trabalhador é explorado, sabe? E a gente... Os alunos, nós, do, do dos da da liberdade, quem mais for um amante da liberdade, tem o dever de ficar plantando a sementinha na sala, sabe? Levantar a mão, falar dar uma provocada, sabe? Essas coisas, porque não vai mudar tanto a ideologia do professor, mas ele pode ficar mais aberto e outras pessoas também vão ouvir e falar, oh, pode ser cara, tá, é diferente tal, do que a gente já tinha visto bom, eh, também vou falar que eu não tenho nada contra os esquerdistas, sou amigo de muitos inclusive, eh, só não fica me chamando pra assembleia, porque eu não vou, tá? <risos> só, então obrigado, Bossoni valeu aí, e vamos continuar na, na luta para tornar a academia mais libertária. Então, agradeço novamente a oportunidade do convite do Rafael. Gostei dessa conversa com o Rafael, com o Gustavo e com o Jefferson. É, espero que daqui para frente, como já há algum tempo bem vindo, esse movimento em defesa da liberdade continue crescendo. É, gostei de participar do podcast. E eu imagino que realmente, como foi mencionado aí, é, o grande problema para mim, mais do que os burocratas, são os intelectuais, os acadêmicos, são os professores que ensinam e que disseminam essa ideia em defesa do coletivismo em detrimento do individualismo. Porque é como um exemplo que a Ayn Rand citou, que a gente ficaria abismado se a gente vesse um gato ensinar para o filhote de gato a não caçar, se a gente vesse um, um pássaro ensinar o filhotinho dele a não voar. E, infelizmente, na nossa cidade a gente vê os pais ou por meio, aliás, dos nossos educadores, dos professores, a não pensar. E é, é a nossa única ferramenta nesse mundo para a gente conseguir é, viver e viver feliz. E, infelizmente, a gente está sendo suprimido disso pelos próprios professores e educadores que deveriam nos ensinar a usar a mente para para viver essa vida nesse mundo, que são os que mais nos prejudicam e, e nos fazem negar a mente, né com essas ideias não racionais, ideias coletivistas, ideias de auto sacrifício Então eu espero que o EPL continue dando bem impulsionado e motivado, se disseminando nas academias para reverter essa situação intelectual. Legal. Agradeço a todos vocês aí pela participação e eu queria lembrar todos os ouvintes que o podcast PL ainda tem a parceria com o Conectados pela Liberdade então para todo mundo que for no, na conferência nacional do EPL que vai ser em outubro é só ir lá na hora de comprar no site coloca o cupom CPL a sigla CPL e assim você vai conseguir ganhar 25% de desconto no ingresso então é uma oportunidade bem interessante de ganhar um desconto para o maior evento libertário do ano aí agradeço a todos vocês que escutaram aí o podcast agora até o fim a, novamente a vocês aí que participaram, disponibilizaram o tempo de vocês aqui falando sobre o marxismo a da esquerda na, nas universidades no campo acadêmico e, e encerramos agora o sétimo episódio do podcast PL, muito obrigado See yeah. yeah.